quando falamos em teleprompter, você logo imagina aquela estrutura grande, difícil de transportar e complicada de usar? Assim como as câmeras, que ao passar do tempo, diminuíram drasticamente o seu tamanho, o teleprompter não ficaria para trás. Conheça o T1, o novo teleprompter portátil da Best View. O teleprompter é usado há anos pela televisão. É com ele que os apresentadores conseguem manter o contato visual com a câmera e ainda assim ler o script normalmente. Mas a Best View resolveu inovar e trazer algo que é surpreendente, é o Mini Teleprompter. Com ele você mantém a mesma qualidade dos grandes teleprompters, com a vantagem que você pode levar ele para qualquer lugar. Ele foi pensado para ser usado com as câmeras DSLR. Com elas veio a revolução das câmeras portáteis. Você conseguiu uma grande qualidade que só era vista pelo cinema e pela televisão numa simples produção, até mesmo familiar. E agora o teleprompter vem para acompanhar. Se você, por exemplo, grava externas, esse teleprompter vai ser perfeito. Se você trabalha com YouTube, e precisa ter uma leitura mais visual com a câmera, mas um trabalho mais profissional, com certeza ele vai te atender perfeitamente. Vamos ver agora com mais detalhes como é feita a instalação e a montagem do teleprompter. Bom, é assim que o nosso teleprompter vem. O primeiro passo para estar tá montando ele vai ser aqui na parte traseira, retirar a tampinha de proteção, ele acompanha alguns desses anéis com os diâmetros da lente e você escolhe o seu de acordo com o diâmetro da sua lente. No caso aqui é a, 50, a lente 50mm, diâmetro 49mm e coloca aqui nessa parte de trás, mas o ideal é você colocar primeiro aqui na lente e então depois encaixar o monitor aqui. A gente retira essa proteção da frente. E aí, o que vai reproduzir o texto para ele refletir é o seu próprio celular. É só estar baixando o programa de reprodutor de texto da própria Best View. Aqui você coloca o título, escreve o texto vem aqui e salva, o texto fica aqui, aí aqui temos algumas configurações então você pode aumentar o tamanho da letra, diminuir, aumentar a velocidade que vai ser transmitido a cor do fundo e se vai espelhar ou não as letras né para você fazer o efeito de teleprompter você precisa do, do efeito de espelho feito isso a gente coloca ele aqui nessa parte de baixo a gente abre aqui essa caixinha Insere o celular aqui, arruma para ficar direitinho e a instalação foi feita. E agora você tem também o controle onde você pode estar tá controlando, por exemplo, você pode adiantar o texto, ou você pode voltar, diminuir a velocidade ou aumentar a velocidade. assim é claro como iniciar e parar o texto é claro que os grandes teleprompters ainda vão ter o seu espaço no mercado mas não podemos negar que essa grande novidade vem aí talvez para abalar o mercado e você curtiu o mini teleprompter então não se esqueça de curtir o vídeo e nos seguir nas nossas redes sociais para estar por dentro Dessa e das próximas novidades que virão. Valeu, até o próximo vídeo!